E aí galera, tudo massa com vocês? Bate papo com os amigos. Futebol, você já sabe, é aqui. Aqui é Paraíba, aqui é Norte e Nordeste. Eu sou o Flávio Camboim, apresentador do Bate Papo com os Amigos. E chegou o final de semana, chegou a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu nos jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O quadrangular final já vai começar e hoje teremos em campo Botafogo da Paraíba e Ituano. O belo entre campo, é, e hoje com torcida, viu? Vamos falar um pouco já já sobre isso e também teremos nesse sábado Ipiranga e Tombense. Mas eu quero mesmo é falar do meu Norte e Nordeste. E se o Norte e Nordeste entra em campo hoje com Botafogo da Paraíba, o Botafogo vai representar o Norte e Nordeste hoje. Amanhã Teremos a conclusão da segunda fase com o Crisciuma e Paissandu, Sandu Papão da curuzu vem aí, e o Manaus e Novo Horizontino. Vai dar norte e nordeste, você pode acreditar. E vamos falar muito hoje sobre o Botafogo da Paraíba. É, meu amigo, chegou a hora de falar do Belo, chegou a hora de falar da Estrela Vermelha, é, do da Maravilha do Contorno. Botafogo paraipando. O Botafogo não é só paraibano, o Botafogo é do norte, o Botafogo é do norte e nordeste O Botafogo hoje entra em campo nessa tarde, nesse quadrangular final e decisivo Onde os homens vão ter que ser homens e os meninos vão virar meninos O Bate-Papo com os amigos entra em campo hoje às 20 horas, você não pode perder tudo o que acontecer na rodada de hoje, você vai acompanhar e vamos juntos vibrar pelo Botafogo da Paraíba, trazer o Norte e o Nordeste e classificar esses times para a Série B do Campeonato Brasileiro. Às 17 horas, o Belo entra em campo. Hoje, os dois times conhecem bem esse tipo de confronto. Depois de quase 18 anos, voltam a se encontrar pela Série C. E numa fase bem parecida, viu? Em 2003, os dois times se enfrentaram duas vezes no, no quadrangular final. Não sei se vocês lembram, eu estava lá no estádio Almeidão... É, pela, na, na terceira, na terceirona, isso mesmo, pela Série C. E as duas equipes duelaram justamente na primeira rodada. E naquela ocasião, melhor, para o Ituano, que venceu no estádio Novelino Júnior por 2x1 um, e avançou para a próxima fase. É, rapaz, o Ituano se deu melhor naquele jogo aqui contra o Botafogo, viu? E lembrando também que em 2021, o Botafogo da Paraíba e Ituano voltaram a se encontrar em um formato diferente na Série C. Na primeira fase, o B esteve no grupo A e conseguiu avançar após terminar em terceiro lugar na chave. Não sei se vocês lembram, né? E o time paraibano tem a segunda melhor defesa do torneio, tendo tomado 11 gols até aqui. O Ituano começou a Série C no grupo B e passou de fase com a, segun a segunda posição da sua chave. Galera, o jogo hoje é decisivo. O torcedor do Botafogo vai para o estádio. Né, vai ter público hoje, a gente vai falar dessa volta do público às 8 horas. Contamos com a sua presença, torcedor que é torcedor, torcedor que é do Norte e Nordeste. vem acompanhar o Botafogo da Paraíba e os times do Norte e Nordeste. Amanhã tem Papão da Curuzu, amanhã tem o Gavião do Norte. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Bate Papo com os Amigos. Por isso, deixe os seus comentários, porque à noite a gente vai comentar o que você falou. Aí, o seu comentário que você deixar também, venha soltar a sua voz. Na vitória, né? Derrota o Botafogo e o bate-papo vai estar aqui. Mas hoje vai dar belo, se Deus quiser, em cima do Ituano. E vamos sair com a primeira vitória. É isso mesmo. Norte e Nordeste vai sair na frente e contamos com sua presença às 20 horas hoje. Botafogo da Paraíba, Ituano. Bate-papo com os amigos. Tudo a ver com a Série C hoje. Boa tarde a vocês e até breve com Botafogo, Ituano. E a CLC do Campeonato Brasileiro Valeu galera, mandando um abraço para todos vocês Inscritos no canal, continue deixando o like Compartilhando os vídeos Fazendo Pix para ajudar o canal né? Pela chave CamboimUFC .com. Vamos estar tá divulgando isso aí E vamos falar muito Hoje às 8 horas, Botafogo da Paraíba E Ituano E tudo sobre o quadrangular decisivo e final Bate papo com os amigos Futebol é aqui que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Branca, preta e vermelha, o tricolor com contorno são